amigos, me chamo Manuel e hoje eu venho aqui para falar um pouco sobre o sistema BNB, plano de negócio, que é o sistema que provavelmente irá substituir o sistema CEAP e as planilhas de projeto é, Para quem não conhece, o SEAP é um sistema de elaboração e análise de projeto desenvolvido pelo Banco do Nordeste e é oferecido gratuitamente para o mercado, e é utilizado pelos bancos de forma ininterrupta desde 1998, com a chegada da pandemia e a quarentena, onde foram limitado o número de pessoas em ambientes comerciais, espaço público e agências, dificultando assim pessoas de conseguirem financiamento e créditos. O plano de negócio surgiu dessa necessidade facilitar a solicitação de crédito através de aplicativo e sistema web, sem a necessidade de, de, do cliente se deslocar até a sua agência para resolver os problemas. O sistema plano de negócio é o sistema de elaboração e é apresentação de plano de negócio, de investimento e custeio para clientes de todos os setores da economia. Atualmente, o plano de negócio atende ao... Ao modelo de investimento urbano parametrizado, plano de negócio de investimento para clientes, os setores da economia são industrial, comercial e serviço, que Se possuem responsabilidade no Banco do no Nordeste é até 3,420 mil é isso dívidas atuais, mais valores de crédito proposto. E os demais. Modelo né, que é utilizado na, tanto na planilha de projeto como no SEAP, como investimento rural parametrizado, custeio agrícola, custeio pecuário, investimento urbano, investimento rural, é, ainda encontra-se em desenvolvimento para posteriormente disponibilização. Okay? Feita a introdução, vamos partir para a elaboração do plano de negócio.